A SEB Distribuição foi eleita a melhor empresa de distribuição de energia do Centro-Oeste. Concorreu com outras três empresas privatizadas e ganhou das três empresas. E é a única estatal na concorrência. A empresa tem sido desqualificada pelo governo do Distrito Federal, infelizmente. Essa pesquisa é feita com base na satisfação dos consumidores de energia. E é muito importante que o Poder Legislativo do Distrito Federal tenha a responsabilidade de não deixar o governo atropelar esse debate sem que ele passe pela deliberação do Poder Legislativo. Em óbvio que essa casa tem que tomar todas as medidas, inclusive as medidas jurídicas, para que o governo não possa desviar, fazer uma manobra para evitar que essa deliberação da privatização passe para essa casa. Então eu queria parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras empregados dessa empresa. E isso não é fruto do trabalho de uma gestão, mas é fruto de um trabalho histórico dos trabalhadores que trabalham na SEB Distribuição e fazem toda a diferença no DF. Eu não quero dizer que a SEB é perfeita. Nós sabemos que tem problema e precisa Precisa melhorar, mas eu sei que a tática do governo desqualifica a empresa, retira investimento e não ajuda ela a melhorar, mas aposta na privatização pela desqualificação. Tem que haver investimento, reconhecer os erros, reconhecer os problemas para fortalecer a SEB e não privatizá-la nesse momento. Fico feliz com esse prêmio, fico feliz que a SEB tenha sido reconhecida e pasmem, a SEB foi reconhecida pela ANEL, porque um dos argumentos do governo para a privatização da SEB é a sua pontuação na ANEL. Parabéns à SEB e parabéns aos empregados públicos da SEB pelo trabalho que tem feito para melhorar a empresa, mesmo com todos os problemas.